que eu acho que é mais doído, é ficar mais distante das, das suas crianças. Eles vão perceber... Está preparado? Agora vai doer lá embaixo, na ferida mesmo. Ele vai perceber que ele não precisa de você. Você quer chegar nessa dor? Quer trocar eles por 5 mil? não vale a pena. Tem forte isso, né? Bata tá louco, não tem preço. Não, tem, não preço. tem preço. Você entendeu? Quem que vai tomar essa decisão? Não, Sou não. eu? Bom dia, Jones. E Onde você fala que aí tá é escuro, tá um menina? É, pouco escuro. É que eu estou no ateliê. Ah, é. é tá claro aqui, ó. Pensei... Ele... Ah, tá. Que eu vi escuro. Eu pensei que fosse luzes oh. de poste de rua. Eu falei, meu Deus, essa menina tá do pois outro lado. Pois é, Não, mas aqui tá bem claro até. Eu tô no meu ateliê. Tá bom. É Eliane... Elane. Eliane Desculpa, Elaine. Elaine, você fala de onde? Eu aqui. Interior de Porto Alegre, São Sebastião Bem, vamos... do Caim. São Sebastião Caim. do É, interior de Porto Alegre aqui. Uhum, legal. É, Elaine, uhum, no que eu posso te não, ajudar? sim. Eu até vi um comentário ali de uma colega a respeito de inchaço na barriga na parte da tarde. Porque a gente levanta de manhã, acorda de manhã, assim, ó, retinho, retinho. Uma belezura, né? Aí chega no final da tarde, a gente tá igual um sábado. <risos> Pode começar. Pode começar. Vamos ah, para pelas damas. Vamos é, para tudo para bem. Tudo bem. Amanhã é, é o dia, parece. estar tá fit. Assim, ó. Fit, fit. fit. É. Né? É. Tinha, linda, maravilhosa. Chega no final da tarde. É um sapo. A Porsche. É, é um sapo na lagoa. O seu dia a dia, você vive no no, no sítio, né? O seu dia a dia. É, a parte de alimentação, como que. Tá, é, o problema né? é esse, né? Porque, como eu trabalho num ateliê eu não tenho muito tempo ali, né? Produção, produção, produção. Ah, então, a minha função aqui, a minha função como terapeuta é te preparar para as melhores decisões. Ok. okay? Você almoça? Até almoço. Tá, então, tá sempre... Ó, vamos combinar assim, tá? Aqui não é interrogatório, aqui não tem certo, tem errado, tá? Então, vamos lá. É, você falou que você quer fazer é, o MAD. eu acho, né? Porque tem que ser o MAD para mim poder aprender mais além da maratona ali. Não é que a gente não aprendeu, né? E o MDF? Por que não? E por que o MAD? Por que essa decisão? Então, eu vou ensinar você e as outras alunas, os outros alunos aqui, para a melhor decisão. A melhor decisão para quem vem para os meus cursos não é começar pelo MAD. Você já viu alguém construir uma casa? Sim. O Elaine. Em... Já? Ele começa pela M parede M ou M pelo alicerce? Pelo alicerce. E se começar pela parede? O claro. que vai acontecer claro. com a casa? Não aprende. Não quer dizer, não. Ela fica bonita ali por um ano, dois, mas a trinca claro. vai aparecer. E aí vai ficar caro para remendar a casa. Tá? Então, quando você tomar a decisão de se efetivar como minha aluna, eu estou te ensinando a você tomar a decisão de começar pela base, pelo alicerce. O alicerce é o MDF, tá bom? Agora vamos para outra decisão. O que eu falei no começo aqui do nosso, nossa transmissão hoje, eu preparo as clientes para as melhores decisões. Vamos voltar lá para o almoço? O hum. que, que, que, que a gente vai ter de almoço hoje, almoço. no sítio? pois é. Hã? Os meus dois filhos que estão em casa comigo, que são pequenininhos, já pediram panqueca. Daí eu pensei assim: ah, não vou almoçar, vou comer uma frutinha mesmo. Não sou muito. Vou fazer as panquecas para ele, vou comer uma banana, vou comer uma. Olhei na geladeira ali, tem uma maçã, uma meixa, vou fazer aquele lanchinho ali, vou vou sentar na máquina e dar produção. Essa, essa frutinha, essa meixa vai aguentar. Ah, não aguenta hora. muito não, daí eu vou para uma bolachinha. Que horas? Ah, eu, acho que eu por umas duas horas da tarde, três, no máximo. É uma bolachinha ou é, é quase um pacote? É um pacote. Quando você vai comer lá a bolachinha, lá para as duas, três horas da tarde, que é quase um pacote, quanto tempo você precisa para preparar ali, o café, a bolachinha e comer? Dez minutinhos, olha lá. Aí fez isso, volta para a máquina. No final do dia, você costurou lá um. No uma hora, duas horas a mais até três eu gostaria bem essas três horas a mais que você costurou, ao você costurou final, o que? ao final do dia essas três horas a mais que você trabalhou você consegue mensurar em dinheiro para você quanto isso representa? Hum. você trabalhou três horas a mais porque você abriu mão de preparar um almoço Caprichado As três horas a mais no final do dia No seu bolso Dá uma pensadinha aí Sem pressa pensa Quanto isso representa a mais Ah, não dá bolso. mais 500 reais As três horas que eu trabalhei ali Chega no máximo de no dia... 500 reais É, mas isso nesse é dia. na alfaiataria sim Agora na modinha Na modinha então... não Na alfaiataria sim é Mas modinha. é muito chato mas é puxado. É um bom dinheiro. É puxado. Tu é que fala é Compensa. 500. Olha o que me resultou essas três horinhas. Com... É, aí que eu, aí que eu vou aí que eu vou Ganhei 500 reais, quando... só que daí tu força demais né a visão. Porque a alfa, ela exige muita... é muito detalhes, gola, cola Agora você está trocando 500 reais pela sua visão. E pela pochete. No final da. Tá compensando ah, sim, essa tá. troca? Sem falar no estresse. Está é. compensando essa troca, sim As ou não? As três horas. Ah, não, não, não. Eu lembro que você tem falou dois. que você tem filho, né? Um pequeno é em casa comigo, né? E o outro já tá trabalhando. Só que você precisa preparar o almoço para eles, não precisa? Que idade tem suas crianças? 12h13. É <risos> meu bebê. Está preparada? Posso falar? Você não vai ficar che claro chateado. Não, foi para isso que eu entrei no vídeo? Foi para isso que eu te pedi a consulta? Foi para isso que eu pedi para participar? Eu não recomendo vocês fazerem isso na primeira sessão. Aquilo que eu vou fazer agora. Não recomendo. Eu só vou fazer para mostrar para vocês a conduta, a condução, tal, o amadurecimento terapêutico, a percepção do cliente. Se o cliente vai aguentar o que o terapeuta vai falar, tem cliente que eu percebo que eu não devo falar, mas eu percebi que é ele aí, ela vai aguentar. É, mas a gente, é, a gente precisa. Às vezes a gente precisa de alguém que chega assim, ó, é... não é só bater tapinha nas costas, às vezes a gente precisa de um sacolejão, assim, sabe? Você está sendo uma mãe presente para os seus bebês? Bem, compensando 500 reais no bolso, a visão esquisita e a porchete no pois final é. do dia. Não, tá. eu acordei Não? Se você pudesse Se você pudesse achar um valor, um dinheiro que compensasse isso, qual o valor que seria? A pergunta é você está trocando a sua visão, você está trocando os seus bebês, você está trocando a sua porchete por 500 reais. Isso está compensando? Qual o valor que compensaria ele? 5 mil por dia? Para compensar a ausência com os filhos? Para compensar a porchete? E para compensar a visão que a visão está te engolindo? Você trocaria 5 mil reais para ficar ausente dos seus filhos? Sim. Sim, tudo tem um preço, meu pai. Pago 5 mil para ficar ausente do meu ó oh, vem cá pertinho professor não faz isso não eu já fui muito ausente do meu filho não compensa meu filho tá bem mora comigo tranquilo tudo certo mas o tempo que eu perdi da infância do meu filho isso não volta será que compensa 5 mil para ficar ausente das crianças para não preparar o almoço para eles ou preparar e come aí que eu tô trabalhando a decisão é sua porque eu vou ter que parar em algum momento para comer que não é só você está sofrendo agora, a sua visão está sofrendo. A, a Porsche está crescendo. Ela vai parar de crescer? Não. Se continuar desse jeito, ela não vai parar de crescer. Ela vai crescer cada vez mais. É isso que você quer? Não. Tem que fazer algo diferente se eu quero algo diferente. Eu quero colher algo diferente. Então, eu preciso mudar os modos operantes. Aí, tem que voltar para você. E quando você volta para você, não é um processo de culpa. Eu não quero que você se coloque aqui... É, num processo de culpa, não é isso. É um processo de reconhecimento. Eu me reconheço que eu, eu, eu, primeira pessoa, eu, Eduardo, eu preciso fazer algo diferente. Aí você começa a se é, organizar de uma forma mais saudável. Quantas horas você fica sentada na máquina sem levantar? Marcar, mas eu esqueço do tempo, né? Eu sento na máquina. Isso. Você já estava há quanto tempo sentada na máquina? Antes da. A benção da dor. Agradeça pela dor. Agradeça pela porchete. Agradeça pela sua visão que está ficando esquisita. Agradeça pela pelo inchaço na, na perna também. Alguma dor que você está sentindo. Sabe por quê? Porque isso é o começo da mudança. Enquanto não doer, você não vai tomar decisão. Só que a dor depende de cada um. O momento do despertar. O momento do Despertar pode ser agora, pode ser hoje. De repente, não é hoje. Por quê? Porque de repente ainda não doeu o suficiente. A mudança só vai ocorrer se você aceitar e tomar decisão e interromper esse ciclo ou, ou doer mais ainda. O que é doer mais ainda é fazer a porchete crescer, o que é doer mais ainda é a visão ficar mais ruim. O que é doer mais ainda? Ficar mais estressada. O que é doer mais ainda, que eu acho que é mais doído, é ficar mais distante das, das suas crianças. Eles vão perceber... Está preparado? Agora vai doer lá embaixo, na ferida mesmo. Ele vai perceber que ele não precisa de você. Você quer chegar nessa dor? Você tinha trocado os seus meninos por 5 mil reais. Você quer trocar eles por 5 mil? Não vale a pena. 10 mil? 10 de mil você troca? Mesmo. 20? cem mil vai, para trocar eles tem forte isso né bata louco não tem preço não tem, não, não preço. tem preço você entendeu? quem que vai tomar essa decisão? Não, sou, eu. sou eu? de que forma? sem culpa coloca sua vida na mesa olha sim o que eu posso fazer? o que eu sabe? posso fazer? para ter as minhas crianças mais perto. Hoje eles dependem de você, daqui a pouco já são adultos. É, o outro mais velho já não depende mais de mim, né? Já foi bater... A gente não quer que o filho se torne eternamente dependente do pai e da mãe. Até porque a gente tem que criar os filhos para o mundo, né? Pô, mas... A dependência do amor, do carinho eu nunca tive. Eu tive muito pouco. Aí quando ele sai bater asa, ele, não... ele Tira umas férias ou umas folgas Ah, eu vou passear, vou pra praia eu não vou para casa do pai, não é. Porque ele não tem tanta importância É, doutor E a prof, porque assim, ó para mim chegar a esses 5 mil reais por mês Eu tenho que fazer 3, 4, 5 horas a mais no meu dia Não com eles, então. né? Não comer as bolachinhas, comer uma fruta, esquecer que eu moro num sítio, né? Entendeu? Às vezes eles vêm mostrar o caderno da escola e eu dou uma olhadinha básica, porque eu não posso perder o foco. E quem costura, quem trabalha, tipo de produção que eu trabalho, sabe que se tu perdeu o foco ali, ó e hoje tu faz duas horas, amanhã tu faz três horas, amanhã tu faz quatro horas, eu já virei à noite, sabe? Pra entregar uhum. a produção, para manter esse valor aí. Pergunto para você, sabe quando você for colocar a sua vida na mesa? Qual é o seu, qual é o seu objetivo? Há um, há um tempo atrás, é? o meu objetivo era, tá, era ter minha casa própria, tudo arrumadinho, tudo certinho. Então, assim, ó, a gente foi, batalhou. Eu virei à noite trabalhando, costurando. E camisas, e camisas, e colarinhos, e golas. Que eu, eles já fazem sozinhos, sabe? É tanto que eu já trabalhei só que chega por um ponto, que nem tu falou ali. Hein? Aí tu vê teu filho ali, sabe? Meio que... não precisando mais de ti, porque tanto que ele veio na máquina, tanto que ele pediu pra tu parar tanto a minha mãe que hoje já é desencarnada né? já desencarnou ela também me pediu várias vezes e eu não aproveitei o tempo com ela e eu não quero mais isso com os meus filhos, então aí a parte que eu tô tentando ir para reflexologia, eu tô me aperfeiçoando mais no reiki, nas barras de água, nesse tipo de coisa para ter uma renda extra, talvez eu não chegue nesse valor que eu tiro na alfaiataria, mas eu vou ter aquele tempo de sentar com meu filho, eu vou ter o tempo de fazer o almoço que eles gostam, eu vou ter o tempo de massagear o pé deles, estar tá mais próxima deles e não da máquina. Talvez eu não encontre esses 5 mil, mil reais ali, ó. Eu bem menos, uhum. mas eu acho, acho que ele vai triplicar esse valor na minha saúde e bem-estar. Ah, dentro aqui da, da estrutura de tudo aquilo que a gente faz, a gente ensina reflexologia podal, aliviado físico, emocional, que são um dos objetivos do nosso trabalho. E outro objetivo do nosso trabalho é gerar renda para as pessoas. Gerar renda. E o que eu percebo do caso com você é que você precisa gerar renda porque tem, você tem um objetivo e você precisa da renda. É isso. Eu vou pedir uma licença aqui. Eu vou ver se a gente, certamente a gente aqui ao vivo, entrar, a gente vai ficar em três pessoas aqui em tela para pedir para participar, para falar um pouquinho sobre renda. Renda, sobre faturamento daquilo que é possível com a reflexologia. Tem a Joarina, eu vou abrir para a Joarina. Joarina, o espaço está aberto para a Joarina para ela falar um pouquinho sobre din-din com a gente, né? Ela vai entrar, a gente vai ficar em três pessoas Adivinha, aqui na tela. Cadrinha, você não né? ia Chegando. falar. <risos> <risos> Elane, sua linda Bom dia, bom dia, professor Bom dia, bom dia. Ju, eu queria que você fosse bem, bem didática com ela Se apresenta quem é você E conta de quando você está com a gente algum faturamento que você teve Gente, bom dia, eu sou a Joarina Eu moro em Boiçucanga Sou aluna do professor da turma de, de setembro Entendeu? é né, o que eu tenho... O professor, é, ele sempre fala Vai para o campo de batalha. Se programe. Abre uma luz lá no fundo do túnel e diz, não, é isso que eu quero. Claro que você não vai abrir mão dos seus compromissos, que você é uma profissional. Mas acredite, acredite. Eu, no primeiro mês, eu, eu ganhei 4 mil reais na primeira vez que eu fui, mas fui sem medo de ser feliz. A minha renda era muito mais alta que isso, entendeu? Só que eu estava assim, ó. Eu não conseguia respirar. Eu não não estava feliz, elaine minha amiga. Eu tenho dado para ser sua mãe. Eu estou te falando com experiência de cabelo branco. Eu entrei para dentro de mim. Eu acreditei em mim e vai para o campo de batalha sem ser feliz. Cumpra com os seus. Eu estou te falando como mãe. Cumpra com os seus compromissos. Claro que a gente. Eu também tenho uma coisinha à parte para também me, eu eu vivo aqui da temporada. Mas vai para o campo de batalha, acredita. Você está estudando. Olha o que você falou. Barra de Axis. É rei, que eu sou reikiana também. E você está fazendo o que com tudo isso? Quando, quando eu me libertei e fui para o campo de batalha sem medo de ser feliz, abriu um portal imenso. Cuida de você, meu amor. Entra para dentro. Tira um minuto para o seu eu superior. Olha o caminho holístico que você está indo e não está usando, amor. Abraça seu filho, o meu, papai do céu, já levou, cumpriu sua missão e foi embora. Entendeu? E eu tô feliz. Sinto saudade, choro de saudade todos os dias. Vai Ai, usar tudo isso que você tá aprendendo. Viu, meu amor? Que lindo. Te amo, te amo, amo, amo vocês tudo. Beijo, acredite, tchau tinha uma outra aluna nossa querendo falar. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Isso, a Rosângela Rodrigues. Rosângela, abrindo espaço para você aqui, para a gente falar um pouquinho também com a nossa amiga Elaine. Oi, bom dia. Tudo bom, Abriu, graças ainda. a Deus. Então, bonita, é para é falar, amor, olha, Deus. eu não trabalho muito não. Eu atendo um um por dia, dois no máximo, e vou te contar uma coisa, eu ganho legal, você falou em barra de axis, uma série de coisas, eu uni é, o reiki com a física quântica, com uma série de coisas, eu faço um pacote e cobro bacana para poder fazer uma sessão legal, entende? Sim. Bom. Então, e desde sabe o que, desde... que aconteceu comigo? Como é que a minha história foi se direcionando? Você sabe quem eu atendo hoje? Eu atendo psicólogos, fisioterapeutas, eu atendo médicos, sabe? Mas é só você deixar o coração, a intuição, colocar o que o professor diz o dentro todo. Voltar para a base sempre. Sem medo. É, esse é ano vai ser o ano da mudança, principalmente assim, ó, na questão do meu trabalho. É, mas não é o um mundo, o ano que eu acredito que tenha que mudar. Quem tem, eu tô aproveitando aqui, tô fazendo minha massagem. Eu acho que quem tem que mudar é a gente, sabe, bonita? Eu venho desde o ano passado, quando eu comecei a seguir o professor Roberto. Eu venho. E, é. e venho fazendo meus cursos, eu venho me aperfeiçoando mais, sabe? Mas vai para o campo de batalha, porque só você indo, só você praticando, é que inclusive você vai percebendo o que, que realmente você pode dar para o seu cliente, sabe? Ouve, ouve sempre o que o professor diz e coloca em prática para você ver. Estuda-se o seu cliente, não tenha pressa de mostrar... Resultados, sabe? No primeiro dia estuda o seu cliente Monta um, um protocolo E vai estudando E vai fazendo e, e, e o que interessa muito mesmo É você saber o que, que você quer Passar para o seu cliente na realidade E não pensar tanto na grana No dinheiro, no dinheiro, no dinheiro é, Pense nos resultados Porque o dinheiro ele é consequência é, Se eu pensar no dinheiro Eu não saio da máquina, né? também que nem ele fez e aí, você quer quero... saber e você... você quer saber quando você começa a, a, a, trabalhar, a trabalhar com a reflexo você se trata hum. eu, eu vou te dar o um meu exemplo tá eu venho de uma eu venho de uma família que meus antepassados africanos uma família que sentia muita raiva muita raiva muita raiva. E eu sou dessa família e eu vim também vivendo dentro dessa família com muita raiva. Mas não é raiva de você, de você, é raiva da gente mesmo. Eu sei. E isso causa coisas na saúde da gente. Você não tem tá... ideia. Você não tem tá ideia. Eu sei, eu tenho. E a partir do momento que eu comecei a, a trabalhar na reflexologia no outro, eu fui me tratando. Eu teve um dia que eu entrei numa live do professor em prantos, porque eu estava sentindo muita, muita, muita... Não é que já, já esteja tudo perfeito, mas a diferença que você sente quando você começa a se tratar. E quando você assume, você passa a olhar para você, ao invés de procurar uma bengala, você está me entendendo? Então você tem que parar de usar bengalas, você uhum. tem que parar de, de desculpinhas e, uhum. e tomar cuidado, cuidado com a procrastinação né, os sabotadores né, porque eu vivi isso e ainda uhum. vivo isso foi brincadeirinha, né mas foi, a gente precisa tem hora é, é. estimular o aluno e aí olha só, quando, aí, quando ah, eu vou atender, por exemplo, uma psicóloga vou ter eu vou atender uma psicóloga com um reflexo terapia. É terapia. É, obviamente Não. vem aquela insegurança. Obviamente, e isso é até bom, porque te obriga a estudar mais, a estudar mais o cliente. Ah, sim. Porém, sim. Você vai adquirindo, independente de quem que você vai atender, você vai adquirindo a sua experiência, a sua confiança, a sua autoconfiança, assim. Aí te obriga a rir muito de você, porque quando você ri mais de você, aqui que as coisas ficam mais leves, né? Você fala assim, ah, eu aqui sentada nessa marca, essa pochete pendurada. É. Aí... Olha só, guria. Olha Meu. Guria. guria. Começa a rir de tu. Começa... E assim você vai começar a não sair fora dessa história de eu tenho que ganhar 5 mil reais. Me ajuda aí, minha filha. A vida passa muito rápido é muito, muito rápido. E é isso, você tem que você vai adquirindo sua autoconfiança, vai se conhecendo, vai sabendo o que, que você pode passar. Eu hoje atendo numa clínica aqui que eu nunca imaginava que eu fosse parar nessa clínica. E eu não fui lá pedir, a dona da clínica dei me procurar para que eu fosse fazer uma parceria com ela. Então, se eu ficar só nessa clínica, eu tô de boaça na nave. Entendeu? Eu tô aqui meio como, como o paizão de vocês, né? Eu fico ah, um pai babão, tem, né? Culpa dele. É. Tudo culpa dele, querida. Eu, eu, eu tá. concordo contigo. Ele muda a cabeça da gente. Ele molda. E olha, não, ele não muda não. Você é que se dá, se permite mudar. É o que ele fala. Ele te ajuda a tomar as melhores decisões. Feliz novo, novo, a gente, Exato. né? Feliz eu nova. Você felicidade, <risos> meu querido <risos> um beijo, gente um beijo grande beijo, Rosane beijo pra você, grande. Deus abençoe tchau, tchau. amém as duas gurias ali perfeitas, né, perfeitas sabe quantas dessas? Você ah, eu não faço ideia um e eu vou fazer dessas. parte delas vou fazer parte seja de bem-vindo bem seja bem-vindo todos vocês que querem vir participar que você... Eu já comecei e hoje tendo coragem de pedir para participar, sem ter pressa de sair do vídeo, da live. Está lá as hum. minhas camisas, hum. os meus colarinhos, as minhas golas esperando. E eu não estou preocupada com elas lá, hum, né? Isso. Começar a cortar o cordão umbilical com a máquina. Ó, vou dizer uma coisa assim para você, uma coisa bem é, que me veio aqui, que a gente fala dentro do curso também. Que é o quê? É a transição de carreira. Não. Transição, o que é transição de carreira? É você deixar de fazer algo para fazer outra coisa. E quando você está no processo de transição de carreira, tem que ter um amor muito grande por aquilo que você vinha fazendo. E agradecer. Agradecer a cada colarinho, a cada camisa, a cada botão que você vai colocar na camisa. Agradecer a cada... Fez você pisar no pedal para a máquina funcionar. Agradecer, agradecer a profissão. Foi bom até aqui. Continuo sabendo. Se precisar costurar uma camisa, eu vou costurar. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero, quero ter uma experiência diferente. É? Quem sabe conciliar as duas profissões. Ou uma mais e outra menos. Aí você vai fazendo essa transição. Vai chegar num momento que se você... Eu vou falar com todas as palavras para você, sem medo de errar. Se você vir para a reflexologia com, com vontade mesmo de fazer a diferença, 2 mil você vai faturar de cara. Você viu o que a Joarina falou? A Joarina fez 4 mil quando ela começou, no primeiro mês. Ou seja, para fazer 4, para fazer 5, sabe quantos clientes você precisa para fazer 5 mil por mês? Você precisa atender 5 pessoas no dia. Na somatória de um mês, você faz por baixo 5 mil reais. cinco pessoas por dia são 5 horas de trabalho. Quantas horas você trabalha hoje, Elaine? É, porque eu comecei mil. hoje, eu sentei na máquina ali antes, antes das 7, né? uns 16, 17 horas, porque daí eu vou até tarde da noite, sabe? Eu começo cedo e vou até tarde da noite. Eu vou umas 3, 4, até 5 horas a mais ali. No, no, das 5 e meia, seis horas da tarde, eu entro noite adentro. Então, vamos lá. O que, que a reflexologia proporciona? Você trabalhar cinco horas no dia e fazer cinco mil por mês. Deça a costura, agradeça claro. a que você tem. Mas para você levar cinco mil, você precisa é. de 15 horas. Por isso que não dá para sentar e ter um almoço tranquilo, não dá para parar para fazer um almoço... Esse é o meu objetivo. Dentro de tantos objetivos do nosso, daquilo que a gente faz, é fazer reflexologia e preparar o cliente para tomar uma decisão. Eu não vou tomar a não, sua pode, decisão. Claro que não. Você se sente preparado para tomar sim, uma decisão. Sim. E estou me preparando cada dia mais. Essa, esse nosso bate-papo te ajudou você a tomar alguma decisão diferente? Uh, claro. Me ajudou bastante. Porque eu ainda. É eu que eu, não, eu, eu vou, tomar a vou tomar decisão Até porque uh, Eu tava meio que balançada, né uh, Tu balança, tu fica na uhum. Uma... Sim É, mas ouvindo As duas meninas ali E te ouvindo também, né A gente uhum. tem que Tem que puxar o freio de mão Não tá, tá acontecendo não, uhum. não tá Compensando um, um outro, né e a minha mãe, ela, quando era isso. viva, ela sempre dizia pra mim assim, ó. Dinheiro é tudo, mas não é 100%. É, a gente precisa do dinheiro. Não dá pra viver no mundo de fantasia sem dinheiro. Mas tem que ter ela estratégia. Me estratégia. Sai tem da máscara estratégia. Sai. Vem, Deus, chega agora. Olha o tempo que tu tá sentado aí. E eu dizia, mãe, eu preciso de dinheiro. E ela dizia, dinheiro é tudo, mas não é 100%. E eu nunca entendi isso. E o tempo do casal? Do casal? O casal está tendo tempo, Sim ou não? Não. É importante ter Bastante. tempo, casal. Porque eu vejo que assim ó, aqui no sul a gente toma muito chimarrão ao entardecer, né? Então faz falta aquele, ai, eu espero um pouquinho, deixa eu terminar essa gola, espera um pouquinho, deixa eu terminar esse, né? Já estou indo, já estou indo, então uhum. acaba tomando chimarrão você entendeu você vai trabalhar cinco horas fazer os mesmos cinco mil tendo tempo para os seus meninos e tendo tempo para tomar seu chimarrão e namorar um pouquinho é verdade Elaine sucesso para você o um ano repleto beijo para você para todos